no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode estar tá ganhando dinheiro assistindo vídeos e completando tarefas todos os dias aí e o melhor ainda tudo você consegue fazer pelo seu celular tá bom no aplicativo diretamente no seu celular bom eu vou estar tá fazendo aqui pelo computador mas tanto faz celular ou computador tá primeiramente você tem que fazer o seu registro então vou deixar o link para vocês aí embaixo tá no comentário fixado você entra aí faz seu registro então você vai colocar o seu número de celular Coloque esse código que vai aparecer, né? O código aí de confirmação que você não é o um robô, tá ligado? Coloca uma senha, confirma a senha. Aí você vai colocar o meu código de convite pra você. Se você quiser ajudar o canal, você coloca esse código de convite. Eu vou deixar aí embaixo, você pode copiar e colar. É 8187175. Entrando pelo meu link, você já vai com esse código aqui. E também coloca aqui umas, um código de segurança, né? Caso você perca a sua senha, enfim. Beleza, se registrando aí no aplicativo, cara, o nome do aplicativo é Golden Elefante, vocês podem ver aqui, e basicamente você vai vai cair nessa tela. Nessa tela aqui, basicamente, vai ter alguns detalhes, algumas coisas aqui, pessoas que estão completando as tarefas aqui, você pode ver que estão ganhando, tá? Então, tem diversas pessoas usando aqui a plataforma. E, basicamente, é muito simples, tá? As tarefas que você tem que fazer, basicamente, tem dois tipos de tarefas. Então, você pode ver aqui no aplicativo, logo de início, no YouTube ou no Facebook, tá? Então, é muito simples. Você pode clicar aqui diretamente no YouTube ou no Facebook, tá? Então, basicamente, clicando aqui no YouTube, e aqui vai ter diversos VIPs, tá? O que é que são VIPs? Aí é o de acordo, né? O nível que você tá dentro da plataforma. Então, basicamente, quanto maior seu nível, mais tarefas você pode fazer e mais você pode ganhar. Então, VIP zero, você pode fazer nove tarefas, tá? Porque é gratuito. E aí, a partir do VIP 1, é pago, né? Então, você tem que pagar para ter mais tarefas para poder ganhar mais. Então, é um investimento que você faz na plataforma para poder ganhar mais. Então, VIP 1, 10 tarefas. VIP 2,. 20 tarefas, VIP 3, 30, VIP 4, 40, VIP 5, 50 e VIP 6, 60. Dá para ver melhor isso aqui na parte de Profit, ok? Então, aqui tá uma tabelinha certinho tá? de como funciona. Então, VIP 0, por exemplo, você pode ver que são 9 tarefas. Basicamente, cada tarefa te dá 10 centavos de dólar, ou seja, você ganha 90 centavos de dólar por dia, dá quase 5 reais aí por dia, tá? Basicamente, por mês, você pode ganhar 4,47 e anualmente daria também 4,47, ou seja, no VIP 0, é, basicamente, tem um limite de 4,47 que você pode ganhar. A partir do VIP 1 aí, basicamente você pode fazer 10 tarefas por dia, sendo 10 centavos também cada uma, vai dar aí 1 dólar por dia, só que você consegue fazer todo dia, então dá 30 dólares no mês, sendo 365 dólares no ano. No VIP 2, você tem 20 tarefas por dia, 30 centavos cada uma, dá basicamente 6 dólares por dia, 180 dólares por mês, 2.190 dólares por ano. No VIP 3, são 30 tarefas por dia, 50 centavos cada uma, 15 dólares por dia, 450 por mês e 5.475 por ano. Já no VIP 4 aqui é 40 tarefas por dia, 1,25 em 25 cada tarefa você ganha, 50 dólares por dia, 1.500 dólares por mês, 18.250 por ano. VIP 5, 50 tarefas, 2.20 por tarefa, 110 por dia, 3.300 por mês, 40.000 por ano. E VIP 6, 60 tarefas no dia, 5.10 por tarefa, 316 por dia, 9.000 por mês, 111.000 por ano. E aqui também basicamente tem a quantidade de Referência que seria o que você convidar, né? Amigos para a plataforma. Então, é né, quanto mais seu VIP, mais você ganha aí por amigos convidados. Então, no VIP 0, você não ganha nada por amigo convidado, mas no VIP 1 um, você ganha 10% de cada amigo convidado, né? 4% aí de um amigo que um amigo se indicou e 2% de um amigo que um amigo do amigo indicou e vai aumentando essa porcentagem. Vocês podem ver quanto mais amigos, convidar mais amigos e mais amigos, né, fazer esse marketing de rede, né, tem um marketing de rede aqui na plataforma, tem que, né, é claro isso, dá pra vocês ver, então, se você não gosta de marketing de rede, aí você não precisa participar, né, mas se você acha bacana, cara, é assim que dá pra ganhar bastante, tá, então, assim, por exemplo, você entra pelo meu link, você já ajuda o canal, e aí você pode compartilhar, outro amigo compartilha, então, se você conseguir montar uma boa rede de pessoas no aplicativo, você ganha comissão em tudo isso, né, então, assim, não é uma dica de investimentos aqui, mas, cara, dá pra você fazer um vídeo no YouTube, divulgando WhatsApp, divulgar no Instagram, divulgar no Facebook, no Orkut, no Telegram. Então você divulgando para muita gente, com certeza você vai atingir bastante pessoa e consegue ganhar bastante aqui de recomendação, tá? Inclusive para recomendar a plataforma para alguém, você clica aqui em My, tá bom? Aqui em mais você pode ver que tem Invite Friends. Você clica aqui em Invite Friends e vai estar tá aqui o seu link de referência e o seu código. É o que eu falei para vocês no início do vídeo. Então meu link vai estar tá embaixo no comentário fixado, o meu código também. Você entrando pelo meu link, você vai estar tá ajudando o canal, colocando meu código também, né? E você faz a mesma coisa, como eu falei, você pega, copia seu link aqui, ó, copia seu link, copia seu código, compartilha para geral e aí você consegue também né, ter uma boa remuneração se você fizer um bom desempenho. E cara, agora é muito simples, né? Beleza, agora o que mais interessa é você fazer as tarefas. Então cara, na página inicial, você pode escolher fazer do YouTube ou do Facebook. Então do YouTube, por exemplo Você vai clicar aqui Você vai selecionar qual que é o seu VIP Atualmente a gente tá VIP zero Você clica aqui, tá? E basicamente vai aparecer aqui as tarefas diárias Então você pode ver aqui, né? As tarefas todas, totais aqui E é muito simples Você vai clicar aqui, ó Clicou aqui Basicamente, ó Vai ter um link aqui Nesse caso aqui é um link de um Telegram Você copia E aqui no caso é uma tarefa para entrar no grupo do Telegram deles Você entra no grupo aqui, né? Join Group Open Web aqui, né? Aqui, ó Entrar no grupo Pronto, fez a primeira tarefa Você pode vir aqui, ó, em collect Task aqui embaixo, ó pronto. Ah, tá, agora sim, tá, agora sim apareceu. Aqui, ó, abrir o link, eu vou copiar o link, né, do YouTube. Então, você pode clicar direto em abrir o link, já vai aparecer pra você ver o vídeo no YouTube. Então, pra confirmar, cara, eu aconselho você a assistir bastante o vídeo, pelo menos metade do vídeo, você vai assistir o vídeo aqui, beleza? Até o final, certo? E agora sim, aparece, ó, que você tá com a tarefa completa, Submit, completa de task, você pode estar tá clicando aqui, sucesso auditado aqui, aparece aqui em cima. Bom, e como vocês podem ver aqui agora, tá, deu certo, aqui na minha plataforma aparece que eu já tenho 2 dólares, né? Essa aqui inicial já valia 2 dólares. A gente pode continuar fazendo isso, tá? Então aqui tá mostrando né as tarefas e tudo mais, tudo que a gente tá fazendo. Então vamos para a próxima aqui, né? A gente clica aqui, por exemplo, ó. Collect task, que é o que? Poder começar a fazer a tarefa. Pronto, coletei. Você pode já coletar todas, tá? Então agora vamos para essa terceira aqui, Collect Task. Tá, vamos para quarta aqui, collect task. Beleza, quinta aqui, collect task. Então, por enquanto, eu tô coletando sexta aqui, collect task. Agora, eu posso vir aqui em teste. Vocês podem ver que tá aqui em doing, né? Ou seja, tá fazendo aqui em completed. Apareceu aqui a que eu completei. Tá? Então, basicamente, quem doing eu posso clicar em Open Link, vai aparecer aqui um vídeo do YouTube, tá? para você assistir. Então é um vídeo, por exemplo, como comprar dólar é, na Binance. São, então são tutoriais, são vídeos aí que a galera faz, tá? Você vai assistindo aqui, cara, dá o like, tá ligado? Você pode compartilhar para não ter nenhum erro às vezes da plataforma. Assiste bastante o vídeo, né? No mínimo metade, deixa o like, compartilha, né? Aí você pode clicar aqui em View Task, né? E pronto, tarefa cumprida. Submit completed task. Então, auditado aqui, pronto, deu certo, tá? Então, você vai fazer isso com todos, cara. Eu vou fazer aqui com todos rapidinho e eu já volto, beleza? Bom, vocês podem ver, então, aqui, já fiz todas as tarefas, aumentou aqui para 2,80, Fiz as nove tarefas diárias, tá? Então, consegui aí 2,80, cara. E agora, basicamente, isso. Agora eu volto amanhã, tá? Não tem mais tarefas para mim fazer aqui, tá? Então, nem do YouTube, né? Vai ter mais, porque aqui vai aparecer, ó, coletar, vai aparecer aqui, que já foi todas do dia. E aqui também na parte de Facebook, eu vou clicar, não apareceu nenhuma também. Então agora é só amanhã para mim poder voltar a fazer mais tarefa para ganhar mais, entendeu? E agora, galera, para finalizar, pontos muito importantes aqui, né? Tanto se você quiser investir na plataforma, se você quiser tentar ganhar mais, ou para depois você poder sacar também, você clica aqui no perfil, vai ter aqui a parte ó, de My Wallet. tá vendo? My Wallet aqui. Então você tem tanto o Recharge, que é recarregar, quanto o ItDraw que é sacar. Então, você quer recarregar, quer investir, tá vendo que o mínimo aqui é de 10 dólares, tá? Então, você pode estar tá clicando aqui. E aqui, basicamente, vai ter o QR Code, se você quiser estar tá investindo, né? Você pega o seu. E, basicamente, é em criptomoeda. Então, você precisa de uma carteira USDT na rede TRC20 e aqui tá, a conta, então você copia isso aqui, você vai lá na sua Binance, ou na sua carteira Tron que você tiver, você cola lá, manda aqui para esse endereço e vai chegar aqui na plataforma, tá, então aqui a quantidade, tá, aqui o ID da transação, você pode estar colocando, e o print também da tela, depois você fizer a transação, para confirmar, recharge now e pronto, Aí você vem aqui em VIP, tá vendo? E aqui você vai escolher. Então, por exemplo, a partir do VIP 1, você precisa colocar 23 dólares. VIP 2, 123 dólares. VIP 3, 310 dólares. VIP 4, 860. VIP 5, 1860. E VIP 6, 5000. Tá bom? Então, de acordo com o que você quiser, né? Depende do seu risco aí. Aí você vai colar... Aí você vai colocar aqui, né? Join Now, tá vendo? Aí vai aparecer pra você gastar a taxa aqui, você vai confirmar, né? No caso ainda não tem, então eu tenho que depositar, mas aí você confirmando, você vai virar VIP, aí você vai ter mais tarefas pra fazer, vai ganhar mais e tudo mais. Já se você quiser sacar, né, mesma coisa, né, My wallet, aí você clica em withdraw, tá? Aí aqui vai aparecer alguns detalhes, tá que você tem que tá informando, então, withdraw, algumas informações, login, fundos, né? Então aqui tem tudo, ó. Por exemplo, você tem que autenticar aqui, tá vendo? Você vai colocar o nome aqui, por exemplo, João, pá. É aqui você vai colocar seu endereço, tá vendo? Seu telefone, você vai adicionar aqui para poder estar tá fazendo o saque. E é basicamente isso, galera. É foi o vídeo de hoje, essa foi a plataforma de hoje. Então, assim, eu já trouxe outra plataforma desse estilo, deu pra ganhar bastante grana até nela, eu ganhei 3 mil na outra plataforma, e agora eu comecei nessa outra plataforma aqui, que é no mesmo estilo, e tô começando a ver quanto que eu vou ganhar, e trouxe aqui pra vocês, pra vocês tentarem também. Então, assim, galera, se você for investir, sempre invista um dinheiro que você possa perder, porque a gente não sabe se essa plataforma vai se sustentar a longo prazo, se vai quebrar, se vai dar certo, então, assim, tem que arriscar o que você possa perder. Então, você pode ou tentar só assistir aqui no gratuito, pra tentar ganhar um pouquinho, ou você investe tentando ganhar mais, mas vamos com calma aí, a gente, né, Estamos testando a plataforma Você só assiste vídeos e começa a ganhar É legal o conceito, mas vão aí testando aos poucos Beleza, então vai lá Link na descrição, no comentário fixado Faça sua decisão aí e tamo junto Valeu, vou ficando por aqui falou até a próxima